E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos fazer um exercício no qual vamos precisar utilizar o teorema de Stokes. E para isso nós temos aqui essa curva que é a interseção desse plano e esse cilindro, ou seja, você tem esse plano cortando o cilindro. E aí você tem a curva C e nós temos também esse campo vetorial que é -y² em i mais x em j, mais e ao quadrado em k. E nós queremos calcular a integral de linha dessa curva C nessa direção. E para calcular essa integral, nós podemos utilizar o teorema de Stokes. E isso é a mesma coisa que a integral dupla da superfície S, ou seja, essa superfície, que é a interseção entre o plano e o cilindro, ou seja, é a parte do plano y mais z igual a 2 limitada por c. Então, a integral dupla da rotação de f vezes o vetor normal ds. Nós estamos percorrendo nessa direção. E se a superfície está aqui, o vetor normal está nessa direção. É um vetor perpendicular à curva. Portanto, para descobrir essa integral, nós precisamos apenas resolver isso, ou seja, uma integral dupla. E nas próximas aulas, nós vamos fazer mais exemplos a respeito disso. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!